A organização do cerimonial das formaturas da Escola de Engenharia é realizada há mais de 20 anos pela gerente administrativa Maria de Lourdes de Santos. São entre 7 e 9 cerimônias por semestre, o maior conjunto de cerimônias de colação de grau da URGS, que forma em torno de 600 profissionais de diferentes cursos de engenharia por ano. Conversei com a Maria sobre esse trabalho e vejo que experiência importante para a nossa universidade. Atualiza! e a gerente administrativa da Escola de Engenharia, Maria de Lourdes dos Santos. Aplausos Convido agora o paralímpico, o professor João Ricardo Mazzueiro, para que o conduza seus afiliados e afiliadas ao Eu entrei na Escola de Engenharia em 1991, a convite do professor Arno Miller, que foi ex-diretor aqui da Escola de Engenharia, a secretária da escola, na época, era Maria Moura, e pediu férias. E ele me chamou, então, para me substituir a Maria Moura no período de férias. Daí eu fiquei aqui na direção da escola, atendendo professores e funcionários. E logo em seguida, que a Maria veio das férias dela, ela se apresentou com a portaria de aposentadoria. Então daí o ex-diretor, professor Ardo Miller, convidou para mim ficar na Escola de Engenharia como secretária da escola. E a partir dali começou, eu comecei a, a lidar com a ficar na função de secretária da escola. E assumi então todas as atribuições de, de secretária da escola e uma delas era participar das formaturas da Escola de Engenharia. No decorrer dos anos, porque isso já faz 28 anos, no decorrer dos anos houve muitas alterações. Mas hoje eu faço o cerimonial, toda a organização da, da, da cerimônia e também fui presente na cerimônia. O cerimonial é organizado através da comissão de formatura. A comissão de formatura do curso me procura com todas as informações para mim poder montar o cerimonial. As informações são as composição da mesa, quem é o juramentista, quem são os oradores, os prêmios, a homenagem para os pais, enfim, eles passam todas as informações necessárias para se montar o cerimonial. Eu monto o cerimonial através dessa informação que eles me passam e vou até ao ensaio deles também para tirar algumas dúvidas. E ali no ensaio eu, eu converso com eles, a gente esclarece todo o cerimonial e no dia da cerimônia. Eu, vou, eu fico presente para ler o termo de coleção de grau e eu chamo também os alunos, que geralmente eles optam por chamar por afinidade. É um serviço muito gratificante, porque a sensação que eu tenho é a sensação de estar prestando conta daquilo que eu faço aqui. Eu presto conta à comunidade, tanto universitária como a comunidade de fora, do meu trabalho. E é gratificante porque através da cerimônia de coleção de grau, eu sinto, sinto e vejo a alegria, a emoção que a gente passa para os familiares. Então, para mim, como pessoa, não tem nada tão gratificante do que levar alegria e emoção tanto aos alunos como aos familiares. Vicenzo Marqueto! Não é um sentimento assim de adeus, eu sinto. Eu sinto um sentimento de, de assim, que bom, de que bom que eu pude chegar até ali e levar aquele meu trabalho, aquela prestação de conta para eles. E eu procuro não interpretar nesse momento uma despedida. Mas é um momento em que mais uma etapa da vida deles foi concluída. Então eu sempre digo para eles, a escola de engenharia está sempre com as portas abertas para vocês. Voltem sempre que necessitarem de nós, porque a gente sempre vai ter uma mão para erguer e para ajudar e para apoiar. Então não é um adeus, é apenas mais um degrau da, da vida profissional deles e está evoluindo. E através daquele momento eles têm que seguir adiante, nunca parar de estudar, que eu acho que é o mais importante, é se atualizar isso. Mas é, é uma sensação de que preciso seguir em frente. Essa sensação que eu tenho assim com eles. É uma sensação muito boa, assim. Quando quebro o protocolo assim, sempre é uma, uma emoção diferente, né? Mas que a gente tem que enfrentar com naturalidade para não quebrar o ritual da, da, da cerimônia. Mas assim, tipo esse semestre que houve que um filho entregou o diploma para o pai, foi uma sensação muito boa, porque ali mostrou que que hoje em dia não tem mais idade para estudar, que o que as pessoas hoje em dia estão procurando é se atualizar mais, né? não importa a idade. Então eu achei assim, foi uma coisa bem emocionante, assim e também o que os do caso dos pais entregarem o diploma, né? que não são todos, mas os que fazem a opção do pai entregar o diploma, é um. eu confesso aqui é uma emoção tão grande que tem momentos em que eu tenho que segurar as lágrimas para não chorar, porque é um, é um sonho realizado de uma família e de um formando que lutou cinco, seis anos para chegar até ali. Então, a sensação de gratidão, de amor, de alegria, os sentimentos nessa hora se misturam. O momento que eu mais gosto é aquele momento em que os formandos prestam homenagem aos pais. Não, é uma sensação muito boa. de Daquilo que eu te falei há pouco, de emoção, de alegria, de gratidão, de ver... Às vezes, eu até percebo muitos pais chorando na plateia, né? Como quem diz, o meu filho chegou até lá, meu filho conseguiu. Então, é uma sensação de gratidão, de amor, de misturas de sentimentos. Essa é a parte, assim, que mais toca comigo. Encerramento desta solenidade e homologação da.